oração da manhã para termos um dia abençoado. Deus, todo-poderoso criador dos céus e da terra, único digno de toda a honra e de todo o louvor. Obrigada pela noite tranquila e de paz que me concedeu. Nesta manhã venho a ti clamando pela sua misericórdia em minha vida. Mesmo sem ser merecedor, peço que venha cumprir em mim a tua vontade pois a Tua palavra diz que a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. Assim Deus, preciso que esteja comigo em todos os momentos do meu dia, dando direcionamento e discernimento para a minha vida, pois sem a Tua mão poderosa eu não conseguiria viver um dia sequer. Sou totalmente dependente de Ti e do Teu amor incondicional, que hoje, assim como os próximos dias, a minha vida seja cada dia melhor. Que a tristeza e o desânimo não façam mais parte do meu ser. Retire de mim toda amargura, tudo que me deixa triste e aflito venha cair por terra. Quero ser como o salmista Davi, que te adorava em todo o tempo e de coração sincero e verdadeiro falava contigo. Venha sobre a minha vida e de toda a minha família, nos proteja da doença e do homem mau em casa, no trabalho ou em qualquer outro lugar, o Senhor esteja ao nosso lado, hoje e para todos sempre. Amém. Agora vamos ler o livro de Números, capítulo 6 de versículos do 24 ao 26. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Se inscreva no canal para ver vídeos novos todos os dias. Que Deus te abençoe e te proteja hoje e sempre. Amém.